Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Cada um é cada um. Por que, que eu estou falando isso? Porque cada um de nós tem um modo diferente de viver, né? Para quem conhece o Enneagrama, sabe que são nove enetipos, nove vícios, e cada um reage de uma certa maneira. Então, existem pessoas que está tudo bem e daqui a pouco está tudo mal. Um deles é o sete, né? Ele, de vez em quando, entra num baixo astral. Bem, e aí cada um tem um, né? O oito que fica bravo lá, estourado... Cada um tem um jeito de reagir. E aí é existe uma maneira de você tirar essas coisas que te atrapalham, essas coisas que fazem você sair da, da tua... da tua, Como é que eu posso fazer? Fazer você sair fora do barco, né? quando se estoura e tal. E o que, o que eu quero dizer com isso é que nós somos levados como um papel num vento. Aquele papel, aquele vento vem a swap, te leva. E daqui a pouco traz, daqui a pouco leva e cai na água, levanta da água. Então a vida da gente é um, um turbilhão. Né? É difícil a gente manter uma linha tênue, segura, fácil de ser levada. Existem algumas maneiras. Uma delas é a religião. Né? As pessoas que realmente têm uma fé profunda em Deus, né? que estão em Deus, elas têm uma serenidade. As coisas acontecem e elas não se abalam. É, as pessoas que realmente estão em Deus, morre uma pessoa da família, ela, lógico, sente, mas ela não vai ficar lá desesperada e ficar chorando, e sabe que esse é o ciclo normal de tudo. Tudo é assim. É, tem um começo, um meio e um fim. Isso é, faz parte da nossa dinâmica. Mas enquanto nós estamos vivendo, né é, eu quero ter qualidade de vida. E às vezes eu não tenho essa ligação com Deus ainda, eu posso até ter... Mas eu tenho coisas que me atrapalham, que fazem eu viver num inferno de emoções. Está tudo bem, daqui a pouco está mal, no relacionamento, na empresa, em todos os lugares. Existem coisas que nos abalam, tem coisas que eu não quero. Às vezes eu sou viciado em cigarro, ou em drogas, ou às vezes eu sinto raiva, sinto medo, seja o que for. Então essas emoções fazem eu ir para tudo quanto é lado né? e atrapalham minha qualidade de vida. E o pior ainda, porque começa a passar essa, esse mau jeito de viver para os meus filhos, né? Para as pessoas em nossa volta também, eles vão dizer assim, nossa, que cara estranho, como esse cara é medroso, como esse cara é covarde, como esse cara é, é muito durão, como esse cara é crica, como esse cara é chorão. E aí vai, né? as pessoas vão rotulando a gente. E a gente sabe disso, e isso vai magoando, vai machucando. Bem... Eu vou chegando a uma conclusão daqui a pouco. Uma coisa importante: muitas das coisas nós não enxergamos onde estamos errando. É difícil a gente enxergar. Para isso existem técnicas, para isso existem conhecimentos. Por exemplo, o Quarto Caminho, né? O Método Arche, que vai fazer você enxergar como você age, aonde você está errando, as coisas que estão dando erradas, né? É, você vai viver com mais paz neste mundo, porque hoje se você olhar o celular, olhar as notícias só tem porcaria é o cara que vai subir o imposto, que vai fazer isso assim, aqui lá, um que roubou o um avião outro que fez aqui, cara é, tá quebrando tudo é muito difícil mas, nós vamos lá então não importa a emoção que você tem que te incomoda seja baixa estima Seja tristeza, seja alegria, seja raiva, seja o que for. Tem que aplicar aquela técnica que os antigos aplicavam, isso eu vi ontem na televisão, né? Eu, eu voltei a lembrar. Na minha época, é, era bonito fumar, era preciso fumar para você estar num grupo. Né? Os jovens daquela época, 17, 18, 20 anos, tinham que fumar para estar bonito. Então, talvez essa é questão de narguilho hoje, mundo tá para para aí narguilho. Só que os pais não queriam que os filhos se viciassem, Porque quando você se vicia o cigarro, depois é difícil de tirar e custa caro. Então, quando um pai pegava um filho fumando, o que, que ele fazia? Ele fazia o filho fumar uma carteira de cigarro, 20 segundos, cigarro de uma vez só. Dava essa de vômito, dava de tudo, e você nunca mais fumava. Eu lembro que quando eu era pequeno, é, nós estávamos em casa e tinha uma porção de gente assistindo televisão lá em casa. Só tinha nós lá naquela casa, tinha nós, então os vizinhos todos vinham assistir televisão lá. E aí, tinha o um torresmo, tinha um pacote de torresmo lá. e Todo mundo comendo e eu também comecei a comer. E comia, comia, comia, comia, cara de céu! Comida aquele treco aqui me encheu a barriga, de tal jeito que eu nunca mais consegui comer torresmo. Levou mais de 30 anos para eu voltar a comer assim que ele toma, toma uma cerveja e come aquele torresmo. De tanto que eu fiquei fastiado. Então, se você tem alguma coisa que você quer mudar na sua vida, medo, qualquer coisa, o preguiça, você tem que entrar em contato com isso. Você tem que sentir aquilo de maneira muito forte. Eu digo aqui para as pessoas que você tem que ter um sacrifício consciente. Né? Se não for consciente, ele vai ser de outra maneira. Então, uma pessoa que estiver com muita preguiça, e quando vive essa preguiça, talvez ela perca o emprego. Mas depois que ela perdeu o emprego, porque estava com preguiça, nunca mais ela vai ter preguiça. Eu tenho aqui em um Camborão, onde é a nossa sede, eu tenho um curso, um treinamento, que é para a pessoa encontrar o que ele tem que encontrar. Então tem pessoas que têm muita raiva, que tomam decisões difíceis, tem muita é, explosão. Ele vem fazer um curso comigo aqui eu peço, peço não, né, o um acordo que a gente faz para ele carpir um terreno que tem aqui perto, bem grande, e aí ele vai ter que entrar em contato com a raiva. Quando ele entrar em contato com a raiva, né, ele vai querer me matar, vai querer se sentir mal, como é que eu estou pagando para carpir um terreiro? Porém, a raiva vai desaparecer. A mesma coisa acontece com o medo, a mesma coisa acontece com a luxúria, com o orgulho, com a inveja, com a preguiça, com todas essas, né, com a avareza. Então, quando você viver realmente essa emoção que te atrapalha, em que você for lá enfrentar, né? Uma pessoa que termina um relacionamento, ou termina com ela, né? é... não adianta você ficar forçando ao outro a gostar de você, porque não vai dar certo, vai piorar, mas olhe, não é vigie, olhe, sinta aquele amor que você estava sentindo, sinta aquela dor que você estava sentindo, porque na hora que você começar a sentir aquelas dores, né? até do relacionamento, vai acontecer como o um cigarro, você fumou tanto cigarro que você não quer mais nem saber. Então, quando você começar, a chegar um ponto em que teu subconsciente vai dizer assim, cara, larga a mão dessa pessoa, vai procurar outra. Mas vai ser uma coisa natural, não é algo que você vai estar escondendo. Você não vai estar fingindo para você. Né? Por exemplo, as pessoas que têm muita vaidade, né, buscam as coisas para mostrar para os outros, querem produzir, mostrar o carrão, mostrar a mulherão, mostrar o homem zarrão, mostrar os ângulos dele, né? Cara, não vai chegar a lugar nenhum. Mas ele tem que perceber isso. Né? Quando ele perceber lá que ele tem um baita no carro, bate o carro, e aí alguém da família dele se fere muito lá dentro porque ele estava se exibindo com o carro, nunca mais ele vai fazer isso. Então, então assim, ó, aquilo que você estiver sentindo, não importa o quê, não importa o quê, sinta de verdade, sinta aquilo para doer na alma, e aí vai desaparecer. Né? E não entre nas histórias aí, de que, ah, você tem que ser forte, você tem que ser diferente, você tem... Cara, é merda, não é por aí. Você vai ter que entrar lá onde dói, nem que você seja fraco. Talvez aí seja ser forte, né? Entende? Então, experimente, não acredite no que eu falo, experimenta. Garanta a vocês que a sua vida vai mudar. Beleza, pessoal? Ó, oh, tem outros vídeos baseados nisso aqui que eu tenho para passar para vocês. É... Vai lá no YouTube, né? Você já está aqui talvez no YouTube. Curta, divulgue para outras pessoas, vai no Facebook, vai no Instagram. vai lá no nosso site que está sendo montado, que está ficando super jóia. Tem um questionário que está disponível para quem quiser. show de bola, tem 200 perguntas e você vai descobrir quem você é. E você vai começar a descobrir como consertar você, a sua personalidade, seu modo de viver. Para que você seja mais feliz e não tenha mais essas emoções escabrosas que fazem a nossa vida se tornar ruim. Um grande beijo no seu coração. Né? Seja feliz, depende só de você. Um beijo, um beijo. E acesse lá e compartilhe. Me ajuda aí. Um grande abraço. Tchau.